Novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada, adornada por seu esposo Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis a morada de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará toda a lágrima dos olhos. A morte já não existirá, não haverá luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero conhecer o que Ele fala, eu vou praticar e vou fazer aquilo que Jesus fala. E quando você chegar lá com Deus, você, Ele vai abrir e falar, olha a vida do Yuri. Como ele foi uma pessoa diferente? Como ele decidiu me agradar? E aí a gente vai poder deixar essas coisas para trás, né, dona Wanda? Toda a tristeza como a senhora estava contando ontem, né? Toda a dor, às vezes, que a gente sente, as dificuldades que a gente passa, né? Às vezes, as aflições, preocupações. É, e aqui a gente vai passar mesmo, né, Ana? mas a gente precisa decidir lembrar desse lugar, né? Que existe esse lugar, existe essa esperança para nós, né? E aí a gente fala não, então o que eu preciso fazer? Vou perseverar, né, minha eu Vou continuar em oração, continuar em fidelidade a Jesus, né? Disseram ele, Senhor, dai-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou eu sou o fã da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Quando a gente tá lá nas coisas da vida, do mundo, parece que tudo é tão fácil, é tudo tão mais fácil. E aí, hum. quando a gente entra pra sua vida assim, você servir Jesus, olha lá, parece que o negócio fica tão estreito e tu fala assim: Meu, parece que a gente acaba não entendendo. Não acaba não entendendo, né? Tem a perseguição quando você começa a se encontrar mais com Deus não. e querer sair desse mundo. A gente olha pra trás e fala assim: Não vou. Tá, por mais que eu tô Sim. sofrendo agora, é um sofrimento pra Deus, não é um sofrimento de mundo, né? Que é a casa da Ellen. Diz Deus e... não se zomba, aquilo que você plantar, você colherá. E não pensar em fazer alguém, principalmente aos irmãos da fé. Você sabe que pra você colher alguma coisa, primeiro você tem que plantar. Ali tudo é paz, morte e choro. Não tristeza do